E aí pessoal, WordPerry é 0 na área, beleza galera? Seguinte, continuando aqui com a nossa série de reviews do Modern Combat Versus Guys. O que falta são apenas quatro, né? É o Ken, é o Jack. É o BBK e é o Runin. Esses dois eu não tenho desbloqueado. Então hoje farei do Ken, mano. O Ken é um defensor, tá? Assim como o Tower. Entretanto, eles têm similaridades e diferenças. Primeiro, o Ken tem um pouco mais de life, né? Ele tá com 2120 de life. Porém, a arminha dele é de atirar feijão cozido, né? De tão fraca que é. E a habilidade dele, ele tem um dom de proteção. Então, é tipo... Uma proteção do corpo inteiro, assim, onde seus amigos podem entrar e se proteger também é bastante útil, tá, galera? Diferente do tower, que fica com um escudo na frente, esse daqui, o Ken, ele protege por completo, tá? Hoje eu não vou fazer gameplay online, eu vou apenas pro modo training, porque tá ficando feio, tá travando muito por causa do airshow, VPN, etc. Então vamos só dar um training aqui, galera, para entender aí as funções básicas do Ken. Eu quero que vocês comentem aí qual que você acha que vai ser melhor na defesa, mais útil, tá ligado? Os dois têm a sua importância, entretanto... E como eu falei, é, a arminha dele é de atirar feijão, é bem fraca, né? E você dá dois toques aqui, ó, você consegue mirar. Então, ó, não dá dano nenhum, basicamente. Deixa eu recarregar aqui, ó. Pra usar o dome, tá, galera? Precisa de seis energias, seis barrinhas, tá? Que é diferente do Tower, que se eu não me engano são 4. Ó o tanto que eu tô descarregando no Nego aqui, ó. E não vou matar, ó. Ó. Descarregar mais. 5. Não matei. Descarreguei um pente inteiro no Malaco e não matei, tá? Vamos tentar HS aqui. Ó. Não infringe danos, mano. Essa arma não infringe danos. E a habilidade dele aqui, ó. Cliquei, ó. Ele tem essa proteção, que ele fica aí no ar mais ou menos uns 10 segundos. E aí você e sua equipe pode ficar aqui dentro, ó, só trocando tiro e estão protegidos, tá, galera? Então eu posso clicar aqui e também sair, ó, deixar meus parceiros ali dentro enquanto eu defendo a área, tá? Mas como o Ken, a arma dele é bem fraca, eu recomendo que fiquem dentro, tá, galera? E assim, diferente do Tower, que usa aquele escudo... O quem não pode, não infringir danos com o escudo, tá? O Tower, ele infringe dano com, danos com o escudo, tá? Então, nesse aspecto aí, o Tower, é, ele também leva vantagem, tá? Mas esse escudo aqui é muito bom aí, ó para defender sua equipe, aí você pega um atacante que tem um dano bom, ele fica aqui dentro. Dando tiro ele vai matar com certeza quem tiver do lado de fora. E eu curti pra caramba também aí o Ken, tá ligado? Mas entre o Ken e o Tower eu tô com dúvidas e eu quero que vocês comentem aí qual que é o melhor é, nesse aspecto, tá? Eu já fiz o review do Tower, tá aí no, no canal, só dá uma olhada. E no mais é isso galera, tamo junto, espero que vocês tenham curtido e... Não se esqueça de avaliar, deixando o gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino para receber todas as notificações. Demorou? Não, mas é isso. Tamo junto. Eu fui.